Olá, olá pessoal, olá povo amigo da nossa vibe mundial, ouvintes né, que eu tanto prezo, são pessoas assim muito fiéis a gente. E posso falar isso da maioria, porque há 21 anos de Rádio Mundial a gente já, nós já conhecemos algumas coisas, né? E, e é o que vale estarmos aqui juntos como é que vocês estão tudo bem? passaram bem a semana, tudo tranquilo está tudo tranquilo tá bom. Então pessoal nós vamos hoje falar sobre o registro da memória celular né o registro da memória celular nós vamos falar e também quero deixar aqui um para vocês né, que eu estou no instagram ao vivo, Uh, juntamente com o vídeo da Rádio Mundial, que, da, que, que também está pelo Face, né, Dona Izete? Uhum. O Face da Vibe Mundial, e também eu no meu celular mesmo, no meu no arme oficial, também ao vivo pela, pelo Instagram. Uh, antes de começar o programa, antes de... Outra de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês anotarem né, as minhas redes sociais, participarem. Armin, quem, quem você é, como você é, você pode me conhecer pelo meu site, que é armin.com.br. Você pode me conhecer, que logo, logo vai ter a agenda. Nós vamos fazer alguns... Tra... Eu vou começar a dar curso né, do Registro da Memória Celular sobre a radiestesia magnética imantada e energia fria, agora online. Vão ser por volta de oito aulas, duas horas por, por vez, alternando dias para não ficar muito puxado. Então, nós já estamos preparando. Coloquei uma pessoa né, para a cobaia. E, e, nossa, gente, ela mora em Cascavel, a Samar, uma pessoa muito legal... E está dando certo. Vou acenar aqui para o Rodrigo, que já está nos acompanhando. Então, gente, pelo Instagram, né? Então, vocês vejam bem. Primeiro, eu ajeitei tudo. E por incrível que pareça, tá, além de dar certo, parece que a coisa funcionou mais rapidamente. Por quê? Porque não tem interferências. Quando nós estamos né, no presencial... Sempre aparecem interferências. Aparece interferência de um para o outro, porque é lógico que tem quatro, cinco, seis pessoas. Em breve vou abrir outro presencial. Quero agradecer à turma do, desse último final de semana, que tivemos quatro pessoas lá, muito bonitas, muito lindas. E foi muito bom o curso, muito bem aproveitado, tanto da energia fria e como cortesia e radiestesia magnética. Só que daqui para frente como eu havia dito, não vai mais ter a cortesia, mas vai ter um valor, um preço especial, né? E, então, nós vamos fazer mais lives. Eu vou, vai entrar uma live também que vai falar sobre os cristais. Uma live não, um curso, que eu trabalho muito com os cristais. Vai ser muito legal, vai entrar. Logo, logo, nós anunciamos aqui para vocês... Também eu quero, vou pedir para vocês, né? Vou pedir que falta pouquinho para chegar nos mil uh, inscritos pelo YouTube. Né? Em menos de seis meses ou cinco meses, nós conseguimos atingir 800 pessoas. Uh, para mais de 800 pessoas e falta só 40 para nós fecharmos no YouTube... As mil pessoas para podermos fazer lives, para podermos fazer YouTube especial para você ali. Vai lá, você assista meus vídeos, né? Se inscreva. Faça parte do pessoal que está assistindo a Armin. É muito, é muito gratificante quando eu recebo o retorno, o pessoal fala, "E Armin, eu durmo ouvindo você no YouTube. A tua voz é tão relaxante, as coisas que você fala são tão assim, boas, né? Boas de ouvir, que nos inspiram. Então, quando eu vou ver, eu durmo muito na paz. Então, várias pessoas, e uma delas é a Leila, que eu quero mandar um beijo para a Leila, de americana. Eu estou atendendo muitas pessoas online, no, nos meus atendimentos cotidianos, né? Então, o pessoal tem me dado muito retorno legal. Então, o atendimento está sendo online, tem o presencial, atendimento individual, né? E também peço para vocês irem no meu Instagram, ah, e é muito importante vocês curtirem o meu YouTube também, tá bom? E no Instagram, onde agora estou paralelamente, né? Junto com a Vibe Mundial, no Face. E convido vocês para irem, me seguirem, acompanharem todas as quartas e as quintas-feiras. Nós temos live. E as lives de quinta-feira é interativa. É, é interativa, é muito legal. Tem sido muito gostoso, né? E na quarta-feira sou eu e o Jura, o doutor Jurandir, que ele, que ele trabalha com a física e quântum, né? É, é um negócio, assim, muito legal, muito bom. O tratamento dele é, é em frequências e é fantástico, né? Mas para quem quiser saber mais, entre em contato comigo que eu explico. Bem, e estou no Face também, né? Tem no Instituto Armen de gourmandian você vai lá e curte a minha página, Instituto Armin de Gourmandian. No Insta é Armin Oficial, tá bom? E agora vamos atender o um ouvinte. Já tem um ouvinte, então já sabe o que eu faço, né? Que bom. Alô? Alô? Quem tá falando? A Mayra. Tudo bem, Mayra? Tudo. Lembra que eu liguei para você? conversei com você um pouco. Quando você falou comigo... Acho que umas semanas atrás, que eu perguntei da minha saúde, que você falou que eu tinha problema no estômago. Aqui na rádio? Foi. Ah, tá. Então, porque é, é tanta gente que, né? Aham. Uhum. Fala, Mayra, você estava com problema no estômago, é sobre isso que você quer falar? É, sobre a minha saúde, que eu não estou conseguindo comer. Você continua, né, com problema no estômago? É, eu acho que é, porque hoje eu não consigo comer nada. Você não consegue comer nada. Isso aí pode ser, não é? pode não ser também só do estômago, né? Uhum. Me parece que isso é depressão. Você tem uma caneta? Me parece que isso é depressão também. Uma depressão meio brava, viu, Mayra? É, eu tenho. Você precisa cuidar não do estômago. O estômago é um, uma resposta, né? Que está dando para depressão. É, que assim. vem da depressão. Somatizou no estômago. Uhum. então obrigada então uh, o importante não é só fazer aqui pela rádio Mayra. Uhum. você vai ligar para mim vai ligar para talvez outros comunicadores também não sei e vai ser a mesma coisa nós vamos nós vamos falar uh, nós vamos falar também uh, uh, a uh, o que eu tô falando né nós todos nós vamos uhum. dizer vamos dizer o seguinte você precisa tratar uhum. Então, o ideal, Mayra, é você entrar em contato comigo, ou com quem você tem a preferência, uhum. agendar um horário. Eu estou fazendo online, quer dizer, você não precisa nem se locomover. Uhum. E vamos ver o que dá, né? Uhum. Ajuda mas, muito, viu? Uh, aquele dia que você fez o negócio, eu me, me senti muito bem depois. Sim, mas você veja bem, você vai se sentir bem. Se você ficar uma hora, uma hora e meia, como eu fico online com as pessoas. Uhum. Aqui é coisa, eu tenho outras pessoas para atender, nós estamos fazendo o um programa, 25 minutos. Uhum. Não dá para a gente se dedicar inteiramente para um ouvinte. Uhum. Seria muito, nossa, seria, um, seria ótimo que eu pudesse fazer isso. Uhum. mas aí você liga pra mim, eu vou passar o número do meu consultório, vou passar o número do meu celular, tá bom? Uhum. E vamos ver o que dá. <risos> tá mas não bom? é nada grave, não, né? Não, nada grave. O seu, é o que... seu problema grave é a depressão. É, Se essa que... você não arrumar, não tem jeito, tá bom? Uhum. Um beijo grande pra você. Depois eu falo com você que eu tenho, acho que você não fez, e daí eu Mando mensagem para você. Então. Tá, eu vou passar o telefone agora. Tá bom, obrigada. Nada, não Para você também. Pessoal, o número do, do meu WhatsApp é o WhatsApp, porque tem pessoas que não têm o que fazer na vida, sabe, Doni? Ficam ouvindo a gente pra, porque não gostam da gente fazer aquela carinha idiota, colocar, não tem o que fazer vem perturbar. Por, que que, não, por que, que que não desiste? Qual é o objetivo? É querer me cutucar? <risos> Vai cu... Sabe? A pessoa pensa que a gente é igual a ela. Não é isso? Então, gente, ficando de vocês. Vão, vão curtir a vida, vão dar uma volta na pracinha, nesse horário. né Vão namorar um pouco, que tudo isso faz parte. Então, o número do meu WhatsApp é 9. 9675 5250 99675 5250 e o meu código de área é 11, porque eu estou em São Paulo, Santana, bem pertinho do metrô. Tem mais um ouvinte na linha, Doni. <cười> Para quem quiser falar comigo, então, é só ligar. O, o número do telefone não está aqui. Ah, tá telefone da rádio é 3171-0221. Você quer receber a radiestesia, quer receber uma energia fria, ou você quer colocar no registro da memória celular, ah, as coisas são repetitivas, as coisas acontecem e eu não consigo lidar com isso. Uma série de coisas, né? Uh, nós vamos aqui ver a origem do problema muito rapidamente, lógico, não no todo, mas em alguma coisa que possa já te dar um, né, um start. Então, fala assim, pô, é mesmo, isso acontece. E mandar um beijo aí para o povo, né, para Perla Pires, uh, Roco, Roco Luiz, uh, Nádia, a Juliana, e vamos ver quem mais. Tem várias pessoas, né? o Rodrigo, que eu já falei inicialmente, e vamos que vamos, pessoal. Se quiserem fazer alguma pergunta pelo Insta, eu estou a postos aqui, está bem na minha frente celular, eu posso acompanhar. Pelo Face não dá, porque eu não tenho, está é, um pouquinho distante, né? Mas depois eu vou lá na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, e pego por lá e respondo. Alô? Oi, minha querida, um prazer falar com você. Igualmente. Qual é o seu nome? Meu nome é Paula. Tudo eu estou eu muito, muito bem. Eu gostaria de pedir para o meu filho. Ah, tá. Como é o nome do seu filho? Paula? É Gustavo de Melo Santos. Tá. O que está que acontecendo? É sobre o que? Ah, ele está com 19 anos. Ele joga bola, é muito. A vida dele é dedicada a isso, ele já tem se esforçado muito quer que os caminhos certos, se abram, as coisas estão meio paradas. Tá. E está numa fase de tomar rumo da vida, né? Acho que ele está um pouco perdido, estou vendo ele um pouco angustiado. É, é, ele não está um pouco perdido, um pouco perdido é para você. Ele está muito perdido. Uhum. Você veja bem, ele não quer estudar. É ele não é chegado a ficar sentado estudando. Ele pode ficar na internet o dia inteiro, mas não para estudar. É para uhum. ler e fazer o que ele gosta. É. Entendeu? E se o, e se o gosto dele é jogar bola, é, é ser um desportista de futebol, uhum. é, apoiem é. ele e deixem ele sentir se aquilo é bom ou não para ele. Sabe, muitas vezes os pais, é lógico que, que eu posso falar isso, de né? então os pais querem acham que aquilo não é bom para o filho, que aquilo não dá futuro, que aquilo é isso ou aquilo. Mas se o filho não sentir, se aquela criatura não sentir isso, ela sempre vai ter um ponto uh, de, de uma referência negativa. Ela vai falar, por que, que eu não tentei, por que, que eu não fiz, o meu pai e minha é. mãe interferiram, e eu é. não fui para frente por causa disso, aí fui fazer outra coisa, eu gostava mesmo de jogar bola, é, e foi cortado isso no meio do caminho, porque eles queriam. Então, ele não consegue vencer nem numa coisa, nem noutra. É, mas é, eu apoio sim, ele inclusive foi Entendi. chamado para jogar na Ucrânia no final do ano passado. Só que aí teve essa paralisação mundial aí, parou tudo e o negócio ficou também... Tá. Então, isso é uma questão que ele precisa entender. Uhum. Não tem como você agilizar algo que está acontecendo, né? Que, uhum. foi, que é. é uma pandemia mundial, que é uma série de coisas. Uhum. Não tem. Não tem então uhum. ele precisa compreender isso e, e você não entrar nesse pânico deixa uhum. o tempo dele acontecer junto com ele uhum. é só isso que eu tenho a dizer porque senão ele, ele, ele, ele vai entrar numa depressão muito grande e vai ser daquelas criaturas que se fecham no quarto e não saem de lá uhum. entendeu? Uhum. É, procura compreendê-lo não é fazer com que ele te compreenda a, a maioria dos pais quer que os filhos compreendam eles, entendeu? Sim. Mas a, a, o alcance da, da libertação de uma criatura, de um jovem, de um filho, é os pais compreendê-los. E respeitar o momento deles. É lógico que orientar, conversar, dialogar faz parte. Agora, dialogar, conversar, impondo caminhos ou metas, é diferente. Aí o jovem, não, ele não entende isso. Tá bom? Tá bom. Um beijo grande para você. Sim. Obrigada, querida. Nada, meu amor. Tem mais ouvinte? Alô? A Alô? Quem tá falando? É a Perla. Tudo bem, Perla? Tudo bem, você? Tudo. Então, eu, eu tô ouvindo essa rádio, hoje eu amanheci com uma dor na urina, com a bexiga pesada. Sim. E essa semana, minha mãe passou por uma cirurgia de urgência e a gente ficou muito tempo no, nos hospitais, né? Aí é. eu tava aqui perguntando pro meu mentor, peça pra mim ou peço pra minha mãe? Certo. Pra quem que você quer pedir? É, pode ser pra minha mãe. Tá. Ser, se, se acertar então, lá. Então, faz assim. É, então, vamos pedir pra sua mãe, né? Sim. Só vou abaixar aí o volume do celular que tem gente me mandando recado e eu aqui fazendo agora... o um programa. Pronto, Conseguiu? já tirei o volume. A gente é... entra às vezes correndo e esquece, né? É. Então Acho é para você. O meu, né? É Pela. Pela Paulo Pires. Paulo Pires. Isso. Vamos lá. Eu vou fazer, então, a radiestesia, a energia fria para você junto com a radiestesia, tá? Tá. Você vai ficar quietinha. Aí, você tá sentada, Péla? Tô. Tá relaxadinha? Eu tô, eu tô dirigindo, mas tem parar. É então, melhor, faz pra minha mas mãe. Como que, eu, como que você vai sentir? É até Sim. perigoso de você relaxar muito, entendeu? Então, faz para minha mãe, por favor, Armin. Não, já começou aqui fazer pra você. Tá bom. Tá? Você não tem como dar uma paradinha? Vou tentar aqui. Tá. Vamos lá. Oi? Tá bem. Pode continuar que tá parado o carro. Ah, então tá bom. Então fica quietinha aí, dá uma relaxada. Só fica esperta que dependendo do lugar onde você parou, né? Uhum. É pela Paulo Pires, né? Isso. Então vamos ver o que está acontecendo com você, perna. Engraçado, tá pegando mais do seu lado direito. Hum. É isso? É a bexiga? A bexiga e alguma coisa na perna, é, assim no, no seu corpo mesmo, a coluna. Não sei do lado direito. Isso, isso. É. É, e na bexiga tá, tá bravo, hein? Hum. Não, não é nada grave. Sim, sim, tá, tá, tá judiando. Né? É. é que tá judiando e fica dando ah, como é que se diz, aquele ardor, né? Isso. E, e você acaba no, uh, Como é que se diz uh, o nome? Esqueci agora. E o ardor é pesado. Isso. Vê se está refrescando. Agora, eu tô com vontade de xixi agora. Ah, então, vai dar mesmo. Hum. Vai dar. Mas não é, não é uma vontade de sair correndo. Não. Você controla, tá bom? Isso, tá. Tá começando a abrir um pouquinho o canal que tava inflamado. Tá bom. O canal. E vamos fazendo, né? Tá bem. Uh, fica quietinha aí que eu vou atender outro ouvinte enquanto eu estou passando aqui para você tá esfriando o local tá ai que bom então já está funcionando tá bom tá fica quietinha tem mais ouvinte doni Obrigada, então vamos pegar o próximo ouvinte enquanto a perla espera uh, alô alô uh, bom dia dona bom dia quem está falando eu tenho como Pedro. Pedro. Você fala sobre o que, Pedro? Vamos lá. Ah, se possível, ah, a respeito de uma mudança que eu estou fazendo na minha vida, é, e, e bom, vendendo um imóvel também para mudar e comprar outro é. E eu caminhos. Ah, eu não estou entendendo. Você está com o teu rádio alto, é? Não, tá bom. É o telefone que é ruim? Você tá, tá querendo saber o que? Eu não entendi nada no final. É a respeito de uma mudança né? que eu tô fazendo na minha vida, que é, é a venda de um imóvel e mudar. Ah. E, e aí? Eu não entendi. Agora? Eu não entendi a pergunta. Você quer saber se isso vai acontecer? Isso. Se demora, se tem caminho Ah, tá Então tá bom, vamos ver é, Não é momento Fica quieto onde você está Que não é momento para nada disso, tá bom? Pedro? Fica tranquilo não, não mexa com isso agora não, tá querido? Um abraço para você Bom, pa Paula Perla Oi. E aí, menina, como é que estão as coisas aí? Agora eu só com a vontade no banheiro mesmo. Refrescou? Refrescou. Aliviou bem? Aliviou, Carme. Você Obrigada. veja bem, existe uma tendência, você tá com uma inflamação aí. Sim. Precisa cuidar um pouco disso. E essa inflamação, ela, ela, a origem dela, né? Isso daí não é uma coisa nova não, viu, que você tem. Hum. A origem dela vem de alguma fase, assim, de uma raiva muito grande que você passou, muito grande, e você fez, você urinou, na, fez xixi nas calças, entendeu? Assim, tipo, você não uhum. conseguiu conter. Sim. Você está lembrada disso? Mas faz tempo. Faz tempo, foi há muitos anos atrás. Você era adolescente ainda. Sim. Aqui, aquela queimação da raiva e essa urina, elas acabaram se projetando numa inflamação eventual com você, quando você tem uma carga nervosa. Ah, sim. Tá Entendi. bom? Então, é. caso você queira, é só entrar em contato com a gente, mas você vai melhorar agora. Obrigada, Arne. Um Depois beijo... eu entro em contato com você. Tá bom, meu amor. Um beijo grande para você. Beijo. Então, pessoal, já estamos chegando ao final do nosso programa. O número do meu celular, para vocês entrarem em contato, que é o WhatsApp. Podem mandar o WhatsApp, que vai ser um prazer estar com vocês. Ah, tem pessoas aí, a Monique, que está com saudade. Eu também de você. Tudo bem, Monique? E, e várias pessoas, infelizmente, não deu para responder. E o nosso celular é 99675 5250, eu estou também no WhatsApp, no mesmo número, 99675 5250. Me acompanhe sempre que vamos anunciar né, pelo Face, pelo Instagram, os nossos cursos online. Já estamos preparando o Zoom, estamos preparando aqui pela Mundial também, pela Vibe, tá bom? Vai ser com cristais, vai ser, vão ser cursos muito bons de iniciação. Vai valer você fazer. Vai receber a postila, tudo por PDF. Esteja aonde estiver. Sempre na paz, luz e harmonia. E até a próxima sexta aqui. E a qualquer hora, sempre com vocês.